Você é de Telemaco, Borba e região e está pensando em montar um jardim? Mas não sabe como cuidar das plantas ou não encontra profissionais qualificados e de confiança para isso? A Floricultura Tulipa Paisagismo pode te ajudar. Desenvolvemos todo o projeto de paisagismo do seu jardim, seja para sua casa ou empresa. Temos a melhor equipe de profissionais comprometidos em entregar o melhor resultado na prestação de serviços respeitando o seu investimento. Aqui você encontra tudo para o seu jardim e com a melhor qualidade. São diversas mudas de flores, vasos, árvores frutíferas já produzindo e muito mais. Nossa missão é conectar você à natureza. Entre em contato e fale conosco agora mesmo.